Se alguém manifesta contra ti palavras ofensivas e você revida esse malgrado na mesma intensidade com que esta fala, você apenas satisfez a necessidade desse indivíduo, dando exatamente o que esse desejava. Do mesmo jeito, se alguém escolhe trair a sua confiança, por qual motivo? Você iria expor seu descontentamento com esse e jogar toda a merda no ventilador. Não faz sentido, mas é isso que a maioria das pessoas fazem quando diante de indivíduos pequenos e que não sabem lidar com suas próprias emoções, tampouco com seus próprios problemas. Logo, te convido a analisar essa situação, dando um passo atrás, ficando de fora da caixa e tendo uma perspectiva de visão ampla sobre isso. Afinal, você mesmo, em algum momento, já deve ter tido esse comportamento imprudente, insensato e que saiu fora dos trilhos, já que se encontrando perturbado, Iludido e até mesmo enganado pelo mal que uma pessoa pode te causar, você perdeu o controle até mesmo de suas ações. E as situações advindas futuramente por ter tido esse comportamento não terminam em bons desfechos, acabando com amizades desfeitas, rancor de pessoas próximas a você e até mesmo ocasionar com que fique de mal de pessoas pelo qual tem afeto. Tudo isso por não saber se controlar no calor do momento, Fazendo com que mais à frente, quando estiver em um momento calmo, se arrependa por suas atitudes. Enfim, o caminho que as coisas tomam quando você decide expressar ofensas. Quando você toma a mesma atitude, libera sua raiva. Agindo com hostilidade, afronta provocação, insultando a outra parte que também não se contendo. Tomam as mesmas atitudes, é sempre desagradável. Agindo de maneira tão inconsequente, que nem percebe que as atitudes tomadas por você nesse instante fará posteriormente com que você sinta arrependimento e até mesmo remorso por conta disso. E depois, não adianta se sentir ruim. Não adianta achar que as suas atitudes não terão consequências sobre a outra pessoa, porque o estrago já foi feito. Após esse acontecimento, cada pessoa tomando o seu caminho se sentirá horrível, porque o peso das palavras é grande. E se uma dessas não conseguir se desvencilhar do fardo ocasionado nessa circunstância e não sabendo como lidar com isso, pode fazer com que ela nunca mais se esqueça do que aconteceu. Mesmo após terem procurado se entender, ela não conseguirá simplesmente passar uma borracha nisso. Não saberá como se livrar desse trauma, como jogar essas lembranças no mar do esquecimento. Enfim, há consequências e você precisa ajudar a outra pessoa a lidar com isso. Afinal, você tem participação no que aconteceu, e até mesmo não tendo, é preciso se fazer como um ombro amigo, porque ela pode estar gritando por socorro pelo fato de não saber como encarar isso. Enfim, vou falar algo agora que é preciso que você compreenda. Quando alguém age de maneira rude contigo, e nisso nós estamos nos referindo a qualquer comportamento desagradável que essa pessoa possa vir a ter, você não precisa revidar o que ela está fazendo, porque isso não será a solução de um problema que pode se iniciar ali para você. Pelo contrário, apenas será o um motivo de mais complicações. A única coisa que você precisa fazer é saber como se portar diante disso, às vezes ficando em silêncio, às vezes repreendendo com palavras coerentes e às vezes só desconstruindo meias e verdades por verdades completas. Entende nada mais do que isso, não tendo nenhum comportamento que fuja dos trilhos. É claro que a prática se demonstra um pouco mais difícil de lidar do que a teoria, mas caso deseje a solução previamente de seus problemas, é preciso que entenda isso. E aos poucos você passa a ter mais auto-domínio sobre o que te afeta, passando tais questões se demonstrarem como insignificantes perante sua existência